Quando se fala do ambiente ou de alterações climáticas, há anos que os líderes políticos nos dizem as coisas mais extravagantes. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Have clean coal. Really clean coal. Este aumento de produção de energia renovável, deve ser com as regras de mercado. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Temos de acabar com as rendas fixas. Ou, como diria a ativista Greta Thunberg, ou blá, blá, blá. Em novembro, os líderes mundiais, bem como a Banca Internacional e vários lobbies, vão estar reunidos em Glasgow, na Escócia, para a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, a COP26. O CD4 também lá vai estar a fazer aquilo que muitos meios de comunicação não querem fazer. Porque nós queremos ir para lá do blá-blá-blá. Queremos tocar em temáticas sensíveis, fazer perguntas impertinentes e questionar as promessas simbólicas que fazem manchetes de jornais e abrem telejornais. E queremos mostrar o lado pouco conhecido da COP26, onde ativistas climáticos tentarão fazer-se ouvir em prol de uma ação urgente pela justiça climática. Mas, para isso, precisamos da tua ajuda para chegar à meta de crowdfunding de 4 mil euros. Já estamos perto, mas ainda falta um empurrãozinho. Clica agora no link para ajudar. Com o teu apoio, vais estar a contribuir para uma cobertura independente, exaustiva e que irá para lá do blá blá blá.